Estamos aqui com a Madame, que é ministra do Ambiente do Emirados Árabes Unidos, plantando alguns manguezais. Estes manguezais, a plantação de manguezal aqui está crescendo devido ao cuidado prestado pelo governo por aqui. Este é o sopro de vida deste pântano. Estes pântanos precisam dessa vegetação. Se você der continuidade a esta vegetação, um pouco mais adiante, se houver espaço, em 15 a 25 anos, você pode fazer uma floresta tropical, pois isso vai preparar o ecossistema necessário para tal. Podemos nos estender à medida que a terra se livra da salinidade, você pode fazer dela uma floresta. Bom, se temos terra suficiente para isso ou não, essa é outra questão. Mas nós estamos criando o um ecossistema básico para isso, o que é fantástico e que precisa acontecer em todo lugar. Eu lhe peço, madame, pois em 2023 você será anfitriã do evento COP28. COP28, isso mesmo. Então, eu peço a você que faça disto um tópico, que os EAU tenham uma posição de liderança em relação à ecologia na região. Com isso, acredito que muitas coisas podem acontecer. E como eu disse antes, infelizmente, o resto do mundo está atarefado convertendo terras férteis em deserto. Pelo menos para envergonhá-los, o deserto deveria ser convertido em terras férteis, pois isso é necessário no mundo. Muito obrigada por estar aqui conosco, Sadhguru, nessa fantástica jornada. Os EAUs são seus parceiros no Salve o Solo, uma causa tão importante, e nos manifestaremos em relação às suas ambições tão visionárias. E estamos aqui para te apoiar e inspirar muitas pessoas que estão aqui. Nós estamos com você, vamos levar isto adiante. Obrigada. Este é o nosso planeta, vamos fazer acontecer juntos? Obrigada. Juntos, sim.